Saudações delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu louço sou o Caio Nobre. Eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é lanhos das surpresas de meio de ano né? aí. Exatamente, rapaz. Nem é Natal, mas nós teremos sim presentes acontecendo aí. No início do mês de agosto na EVO 2022, porque foi confirmado que teremos grandes novidades de Street Fighter 6 aí entre outros jogos, né? Neste evento de jogos de luta maravilhoso, então já estamos aí de veras empolgados e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, cara. Nós vamos mostrar para vocês o que que rolou, por que que houve essa confirmação, como aconteceu. E especular bem rapidamente o que a gente acha que vai ser mostrado ali Para o Street Fighter 6 especificamente E nós temos um outro videozinho depois poder fazer Sobre alguns vazamentos que rolaram aí De coisas que podem também rolar na EVO a mais, entendeu? Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui para pra galera começar a entender o que que tá rolando, o que que aconteceu, no perfil oficial da Evo, agora com o Playstation encabeçando o projeto, vamos dizer assim, eles postaram recentemente esse tweet aqui Alanios, ó, prontos para mais Street Fighter 6? Além dos anúncios que chegarão ao Evo 2022, os participantes terão a chance de jogar o jogo no evento. Siga mais abaixo. E aqui eles dão mais detalhes acerca do evento em si. Mas o ponto importante, o ponto crucial nessa informação é justamente isso daqui. Ó. Além dos anúncios que teremos na Evo 2022, a galera vai poder jogar. Ou seja, vai ter uma demo lá para quem estiver participando do evento. O pessoal ainda vai ter em primeira mão anúncios do Street Fighter 6 acontecendo, entendeu? E aí, depois desse tweet que rolou aqui, Alanios... Vem o perfil do Street Fighter 6, retuita só com esse zoinho aqui, ó. Tipo assim, <risos> é, tem coisa vindo aí, meu povo, entendeu? Vocês podem esperar mesmo novidades, coisas não anunciadas, não mostradas ainda, de Street Fighter 6 na EVO 2022. E aí, é aquilo, né? A gente tava até conversando na naquele período onde tava rolando as notícias de Street, quando eles mostraram um trailer na Summer e tudo. Chegou um período que eles disseram que eles fariam um pequeno hiato, né? Que eles ficariam ali sem postar... Novidades pra gente, notícias e tudo mais Então o que a gente tem feito? A gente tem acompanhado ali todas as novidades de Street Fighter 6 E estamos trazendo aqui né, notícias, discussões e vídeos de gameplay pra vocês também De tudo que tem rolado, porque tá da hora a gente fazer essa cobertura aqui pra vocês E também poder deixá-los muito bem informados E nós temos aí, Alanios, dois eventos acontecendo ainda neste mês de julho Um deles é agora Nessa semana, um evento que vai rolar lá no Japão Que vai ter uma demo disponível lá pra galera jogar Então pode ser que surjam mais gameplays aí Pra gente poder trazer aqui no canal pra vocês Em contrapartida, nós teremos aí a San Diego Comic Con No final desse mês também, que vai acontecer E lá eles vão ter um painel dos desenvolvedores Que eles vão se aprofundar um pouco mais Em como eles estão fazendo o Street Fighter 6, vamos dizer Então, cara, nós vamos ter aí muitas novidades de Street Fighter 6 ainda esse mês Que vai culminar aí na EVO 2022, logo no início de agosto onde nós teremos mais novidades. E aí, Alanis, o que você acha que eles vão apresentar pra gente aí nesse negócio, cara? É... Eu vou resumir em duas palavras. Ken Masters. É. <risos> eu acho definitivamente que é o melhor lugar pra, pra eles mostrarem o Ken é né? a Evo é o personagem que todo mundo quer ver. Todo mundo tá perguntando cadê o Ken? Por que, que o Ken tá daquele jeito? Especulando história. Em cima dessa perspectiva, né? De, pô, cadê o Ken? O que, que aconteceu com ele? Por que, que ele tá com essa roupa diferente? E as especulações... Os desenvolvedores, os produtores... A galera por trás do Street Fighter ali... Direção e tudo... Estão cientes de tudo isso... Então eu acredito que... Há uma grande chance de vir aí... Ken Masters na EVO... Ali a questão do painel... Eu acredito que seja só uma reafirmação... De tudo que se tem... Vai ter ali trailer, tem a build que já tá rolando há um, há um tempo, talvez na Evo seja essa mesma build que a galera já jogou com o um anúncio, né? Do Ken ali e tudo mais, e depois no outro evento, a chance de ter a mesma build é muito grande, mas também a gente pode aí criar uma certa expectativa Embora pequena De uma versão mais atualizada Com o Ken e com o Gaio, por exemplo Se isso acontecer, eu acho que vai ser muito legal A respeito do, da, do evento lá no Japão de Street Fighter ir para lá Cara, isso me deixa ansioso porque é, A gente vai ter provavelmente A chance de acompanhar os jogadores profissionais japoneses, os caras da Capcom Pro Tour né, testando o jogo do jeito que está e vai ter aí uma perspectiva bem diferente daquela que a gente já teve né? afinal uh, de contas esse uma perspectiva de experiência de caras que são as estrelas do Capcom Pro Tour há um bom tempo, né? Exatamente, cara. Aí é onde nós teremos, se Deus quiser, né? Divulgados aí na internet afora pra gente poder trazer pra vocês gameplays de altíssimo nível. Porque vão ser os caras que já têm extrema experiência no Street Fighter desde sempre, né? Que, que estão aí nos campeonatos do 5 e do 4. E com relação ao que pode acontecer aí na Evo, cara, de anúncios, né? Que já tá confirmado, vocês viram no Twitter ali que vai ter sim. Nós vamos ter sim, na verdade, né? Alguns anúncios. É, eu acho sim que eles vão mostrar o Ken pra nós, porque tem muita gente pedindo. A galera já tá empolvorosa na comunidade Street Fighter querendo saber cadê o Ken. Mostra esse cara logo, pelo amor de Deus, fala o que aconteceu com ele porque ele tá esquisito e jeito. Mas eu acho, Alan, que não vai parar por aí não. Eu acho que eles podem mostrar mais de um personagem lá. É um palco extremamente propício, cara, pra eles mostrarem é. mais coisas assim, mais novidades de uma só vez. Não apenas um personagem e tudo, mas, pô, quem sabe eles mostram ali já o Ken e a Kemi também, que já teve vídeos vazados aí pela internet afora, você sabe muito bem. A gente tá ligado que teve o vazamento dos 22 personagens, apesar de não ser um material oficial, apesar também da confirmação da Capcom de que aquilo é real, entendeu? Mas eu acho sim que eles podem mostrar, além do Ken, a Kemi e talvez quem sabe a Kimberly, que já apareceu no trailer oficial aí que a gente teve lá na Summer Game Fest do Street Fighter 6. Então assim, cara, o futuro é muito bom pra nós, Alanis, com relação a Street Fighter 6 em termos de novidades, né, vamos dizer, pra gente poder trazer muito conteúdo aqui, porque, cara, a gente tá muito empolgado pelo jogo e a gente mal pode esperar por uma demozinha aqui pro Brasil, mano. Pra gente poder botar as mãos lá e trazer uma captura pra vocês também. Dá pra também lembrar, além da, da, da imagem do Gaio e da Kemi, a gente viu vídeos vazados do Ken e da Kemi. Levando em consideração esses vazamentos, é bem fácil de, de considerar que eles vão... já já saiu mesmo, então já põe esses daí, porque a galera já quer ver como é que tá, né? Sim. Já viram um pouquinho, ficaram empolgados, então vamos terminar isso aqui e mostrar de vez pra ver qual, qual é. Então, é... É, realmente é uma estratégia é, bem inteligente, porque aí fica todo mundo depois na expectativa, porque o resto, viu o design ali, né, o carácter design, mas não sabe quem vai estar tá no jogo definitivo, Você tem DLC ali no meio, né, a gente fez até uma especulação em um vídeo anterior ali de talvez uh, 12 personagens né, ou um pouquinho mais, levando em consideração o roster do Super Street Fighter porque naquele cheat uh, de design de personagens, você tem os personagens que foram pensados até então, mas você não tem uh, ali falando que aqueles são os caras que vão estar na primeira versão do jogo. Ali no meio pode ser DLC, porque quando a gente vai pensar no desenvolvimento de um game, antes do game começar a ser desenvolvido, é já programado até mesmo quem serão os DLCs. Então, quando sai um jogo de luta, né o DLC já está programado, a gente já conversou sobre isso em vídeos falando de Mortal Kombat. Né? Então, o DLC ele já está ali, programado, quantos vão ser, de quanto em quanto tempo. Sim. Então aquele design não significa nada de roster inicial. A gente só, vai, só sabe quem vai estar tá no jogo, mas não sabe quem vai vir junto com o jogo. A parada é essa, tipo, a gente tem sim aquele vazamento lá com todos os personagens, mas como eu tava até respondendo alguns comentários nos vídeos anteriores que o pessoal tava comentando a respeito disso aí, né? A gente não sabe realmente quem vai vir logo de cara daqueles personagens sim. e nem quantos, entendeu? A gente espera, a gente torce muito pra que venham mais personagens, entendeu? Pra que a gente não tenha que gastar com DLC tão logo, sacou? E venham Comprando. todos os que estão lá, né? É, não, pô, se viesse... Cara, se viesse todos aqueles 22 que estão ali naquele vazamento já de cara, assim, de prima, pô, seria o um mundo perfeito. Mas eu acho que no esquema de mercado que a gente tem hoje, principalmente, né? A Capcom deve estar tá planejando, sim, Trazer boa parte daqueles 22 ali e deixar alguns pra DLC, cara, para passes de temporada e tudo mais Porque assim como aconteceu com Street Fighter V, que teve uma vida extremamente estendida aí Eles vão fazer a mesma coisa com Street 6, cara, ainda mais com essa mudança, essa, esse refresh que eles estão dando pra franquia aí Com mudança de gráficos, novas mecânicas e tudo mais Eles vão querer fomentar bastante esse jogo aí e tal Então assim, vamos torcer, cara, pra que aquele vazamento ali venha boa parte dos que já estão e eles deixam uhum. poucos pra DLCs E aí, vamos aguardar também Pela EVO 2022 aí E esses eventos que vão rolar ainda no mês de julho Por mais novidades E é claro que a gente vai sempre trazer Tudo aqui no canal pra vocês, pessoal Pra poder mantê-los muito bem informados Espero que vocês tenham curtido esse videozinho comenta aqui embaixo agora, galera Quem vocês acham que vai aparecer na EVO 2022? Os personagens, né? Que não foram mostrados ainda Trailer de revelação oficial com gameplay Super arte e tudo mais ali Vocês acham que vem Ken mesmo agora? Kemi? Ou vocês acham que vão vir um outro personagem diferente, deixa aqui embaixo as suas opiniões. A gente vai adorar ver de todo mundo e não se esqueça não de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí, até mais! É... Vamos!